Nunca viu o Amazonas Nunca irá entender A vida de um povo De alma e cor brasileiras Suas conquistas ribeiras Seu ritmo novo Contará nossa história por não saber e por não fazer jus. Não curtirá nossas festas, Tucujus. Quem avistar o Amazonas nesse momento e souber transbordar. De tanto amor, esse terá entendido o jeito de ser. Crença de um povo que leva essa gente é um canto plangente no meio dos castanhas, tem som de facão no ouriço. De castanha entre os dentes De pele nos espinhais É o baque da porta do quarto De um filho ausente Que não voltou nunca mais É tanta que a dor que essa gente sente passou a doer nação.